Aí rapaziada Jacarezada estão tudo aqui na beira da pilheta cada água da água Estão tudo agoniado aqui ó. Morrendo aqui Chega da dó de ver o bicho Olha que judiação Fazenda sagrada Yeah. you.